Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, como vocês viram, ontem, dia 18 de junho, foi o nosso lançamento do nosso quarto pacote. Eu estou muito feliz. Então, e vi que muitas das meninas estão com dificuldade para fazer o boleto, né? Baixar o boleto ou fazer o boleto. E vim aqui ajudar. Gente, já quero dizer para vocês que esse pacote está incrível. Não perca a oportunidade. Se você comprar do dia 18 até o dia 21 de junho, você ainda ganha um maravilhoso presente. O nosso presente da live, tá? Do dia 18 até o dia 21 de junho. Então, aproveite. O presente é a modelagem da nossa jaqueta corta-vento. Em todos os tamanhos. Olha que maravilha. Que vai para vocês no e-mail de compra, tá bom? Para vocês baixarem a modelagem completa dessa maravilhosa jaqueta corta-vento. E tem mais ainda, né? O valor, gente, por R$ 344, a gente conseguiu, para vocês, por R$ 97, reais, são 13 modelagens, totalizando 145 moldes, 13 modelagens, 13 modelos diferentes só roupinha de outono e inverno, então vale muito a pena, gente, você tem que ter esse pacote, porque agora, no outono e no inverno, agora no inverno, vende muito, roupas e acessórios, pet, é o que vende demais agora, então você tem que garantir esse pacote, e esse presente, né, gente, aproveite o desconto de lançamento, que é por tempo limitado, R$ 97,00, aproveite esse desconto, e o nosso presente especial da live, que é essa jaqueta corta-vento, que vai até o dia 21, tá, quem comprar, quem adquirir o pacote, do dia 18 de junho até o dia 21, Vai garantir essa modelagem, tá bom? Então, vocês vêm aqui na nossa página da Tendência Pet, tem um link. Em todo lugar aqui da página vai ter o um link. Ou você vem na nossa bio aqui do Instagram, tá? Adquira o quarto pacote aqui. Clica aqui na bio do Instagram. Ou você vem aqui na bio do Instagram da Tendência Pet, ou na bio do Instagram da Animania Pet, tá? Ou na página da Tendência Pet, que também vai estar tá aqui, ó, tá? Então, você clica ali no link, ó. Saindo do Facebook, sempre vai, vai ter uma, uma mensagem assim, tá? Ele, para eles verificar se você quer mesmo ir seguir o link. Aí você vem, seguir o link, tá? E já vai entrar no nosso site, no nosso maravilhoso site. Onde eu explico aqui o que, que é o curso. Vocês leiam tudo aqui, tá? Ó, acesso é vitalício. Vai ter aqui o acesso, tá? Aqui tem tudo explicando o que, que é o curso, o que, que não é. para que, que serve, se é inverno, verão. Aqui, cada modelagem que vai vir... Tá? Com seus tamanhos aqui, né? Cada modelagem e o tamanho que vai, vai vir naquelas modelagens, naquela modelagem, tá? para você ter todas as informações corretas, tá? Aqui, meus amores, tem um vídeo, conhecendo o nosso curso por dentro. Oi, meu povo! Aqui eu vou mostrar como que é o nosso curso por dentro, nosso quarto pacote. Então, assistam esse vídeo. tira um tempinho e assistam esse vídeo que você vai entender como que vai ser o nosso curso, como que vai funcionar o nosso curso, como que ele é por dentro. Aqui já tira um, algumas dúvidas de vocês, tá? Como que vai ser a impressão, como que imprime esses moldes? Então, tem um vídeo. Então, bora lá aprender, baixar, e imprimir e montar o nosso molde. Então, tem mais esse vídeo, assistam, tá? Pra vocês verem como que imprime os moldes do curso, tá? Aqui tem como que monta os moldes, tá? Então, gente, estamos aqui, vamos montar o nosso molde, nosso colete Stark, nosso molde. Isso, você vai fazer... Então, tem mais esse vídeo de como que monta a modelagem, como que monta os moldes depois de impresso. Então, aqui no nosso site, ele explica tudo, gente. Leiam, assistam os vídeos antes de fechar a compra. Assistiram tudo aqui o que vai vir pra você, tá? Aí, assistiram tudo? Aqui tem uma aula grátis pra vocês, com modelagens, que é o nosso, a, a, a modelagem do vestido boneca, tá? Você que não conhece ainda a nossa modelagem e quer ver como que é, já pode começar por essa aula grátis aqui, baixar o vestido boneca aqui e fazer essa aula aqui, fazer essas peças e já vender, ok? Então, aqui, vamos comprar o curso. Aqui é simples e fácil, você vai preencher o teu nome, teu e-mail, e-mail correto que você quer receber o curso, tá? Confirmar o e-mail e aqui você vai colocar o teu celular, tá? E vai próximo passo. Aqui você vai escolher se você quer Pix, se você quer boleto, se você quer cartão virtual, se você quer cartão de crédito. Aqui você vai escolher, ok? Se for Pix, você vem aqui no Pix e compre já. Ó, vai te dar um QR Code, tá? Pra você copiar e colocar lá no Pix. Fazer, é simples e fácil, tá? Você vem aqui copiar e coloca lá. No, no teu no teu PIX lá, no do, do banco lá, no teu PIX E já vai estar tá com o pedido feito já na hora Já vai receber o e-mail confirmando a compra Já, se você comprou até o dia 21 de junho Você já vai receber o link para você baixar a tua corta-vento, entendeu? Então, por PIX é assim, tá? Por boleto Vem por boleto aqui, tá? Vai colocar o teu número de CPF aqui, tá? Colocou o número do CPF, gerar boleto. Pronto. Tá aqui o código pra você, tá? O código da tua compra, tá? E aqui o boleto, ok? aqui tá o boleto. Aí você vem baixar o boleto. Então tá aqui, abriu o teu boleto aqui, tá? Você vem imprimir o boleto. Vem imprimir o boleto e vai imprimir o boleto. Aqui. É só você imprimir o boleto e pagar tá bom boleto é sempre a a confirmação do boleto é três dias após o pagamento tá gente então procurem pagar quanto antes melhor tá porque até o dia 21 as compras que foram feitas até o dia 21 vai receber a nossa jaqueta corta-vento tá bom é o nosso brinde da live é só até o dia 21 então aproveite corre faça essa compra logo tá bom gente e não perca a oportunidade, tá muito barato. De 344 reais por R$ reais, tá muito barato. Se você for analisar, não paga uma modelagem que está ali. São 13 modelagens totalizando 145 moldes e mais brindes. Então, é um curso maravilhoso, é um pacote maravilhoso, um pacote pensando mesmo para vocês ganharem dinheiro agora no outono e inverno. Então, não perca essa oportunidade. Tá bom, gente? Beijos e beijos e beijos e aguardo vocês lá no curso, tá bom? Beijos!